Olá, eu sou a professora Daiane e essa é a disciplina EAD e Sistemas de Informação da UFMS. Nessa videoaula, eu vou te apresentar o módulo 1, Educação à Distância. Nesse módulo, nós vamos aprender alguns conceitos importantes sobre a educação à distância. Você vai acessar conteúdos que vão te ajudar a entender que a EAD é uma modalidade de ensino mediada pelo uso de tecnologias digitais, de forma sistemática, você também vai aprender os principais conceitos de EAD, a diferença de educação à distância em ensino remoto, você vai ter acesso também à legislação que organiza a educação à distância no Brasil, vai também conhecer um pouquinho sobre os desafios de estudar à distância, qual o papel dos estudantes nessa modalidade e qual o papel das tecnologias digitais nessa modalidade tudo isso você vai aprender na unidade 1 que vai tratar de uma forma mais geral os conceitos de educação à distância e na unidade 2 nós vamos focalizar a educação digital e à distância e os sistemas de informação aqui da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nessa unidade você vai aprender um pouquinho sobre o histórico da educação à distância aqui na UFMS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 desde 2006 até os dias atuais e no ano de 2022 a UFMS participou do programa piloto de expansão da EAD nas universidades federais o reúne digital aqui na UFMS a agência de educação digital e a distância é a unidade responsável pela gestão pedagógica tecnológica das ofertas de EAD na UFMS para você saber mais sobre os cursos, polos e vagas, você pode acessar o nosso site agad.ufms.br. Nessa unidade, você também vai ter contato com os principais sistemas de informação da UFMS. Os sistemas de informação são os sistemas que você vai precisar operacionalizar durante o seu curso de graduação. Cada sistema tem um objetivo e tem as suas funcionalidades. E é muito importante que você acesse e explore esses sistemas para que eles sejam aliados no seu percurso acadêmico. E na unidade 2, você também vai ter acesso a um material específico de orientação sobre todos esses sistemas principais que você vai precisar operacionalizar durante o seu curso. O principal deles é o SISCAD, que é o sistema acadêmico da UFMS, onde você acessa o plano de ensino das disciplinas que você está cursando e também é o registro oficial de notas e frequência. E também temos o aplicativo Soul FMS, que é um espelho dos registros de notas e frequência do CISCAD, que você instala no seu celular. E pelo aplicativo você também tem acesso à carteirinha do estudante em formato digital. Então, se você ainda não instalou, vai lá na sua loja de aplicativos e faz o download do app Sou UFMS. Você também vai aprender sobre outros sistemas, como o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, onde estão centralizados todos os processos administrativos da UFMS, o SIGPROJ, que é o Sistema de Gestão de Projetos, onde você acessa todos os editais de todas as unidades da UFMS, o CI, que é o sistema de avaliação institucional, onde todo semestre você será convidado e convidada a avaliar vários aspectos que ajudam a melhorar a nossa UFMS. E a biblioteca online, que é o Pergamon UFMS. Esse sistema é super importante, ele tem um cadastro específico que você faz a partir do seu RGA. Então é muito importante você acessar esse site, ver os tutoriais, ler as orientações porque você vai ter acesso a toda a bibliografia e o material de apoio de leituras obrigatórias e complementares de todas as disciplinas do seu curso por meio desse sistema. Então é muito importante que você faça o seu cadastro e que você saiba operacionalizar esse sistema. Eu espero que os conteúdos e atividades deste módulo possam te ajudar a entender um pouco mais sobre educação à distância e sobre os sistemas de informação da UFMS.